Eu, como uma mulher negra, fui criada para falar pouco, falar baixo não chamar a atenção. Sou Vitória Lourenço, tenho 24 anos, uma filha de 3 anos, sou militante feminista, interseccional, sou doula, educadora perinatal, a doula é a mulher que cuida, a mulher que serve a outra mulher. Hoje a gente tem um panorama voltado para a saúde sexual e reprodutiva da mulher que ele é muito violento. As mulheres sofrem violência obstétrica, as mulheres sofrem com alto índice de, de cesarianas por falta de informação, né, acesso à informação. E a maior parte das mulheres que sofrem com esses índices de violência, principalmente, são as mulheres negras. Que a doula se utiliza de tecnologias leves né? Ou seja, tecnologias manuais mesmo para aliviar a dor da mulher. Nesse processo de tentar entender o, o parto, no processo da minha gestação, uma das ferramentas que eu utilizei, que eu falava muito mal antes disso, era o Facebook, que é o grande ponto de encontro das mulheres que estão nesse processo. Entende a tecnologia como um, um intermediário. Esse intermediário me ajudou a me soltar mesmo. Isso permitiu, por exemplo, que eu me identificasse muito mais como mulher negra. Isso só aconteceu através da tecnologia. Como é que eu vou construir uma narrativa sobre uma coisa que eu não vivo? Então, eu tenho que fazer sobre alguma coisa que me cause, de fato, identificação. Não é só um caráter diferenciador, mas assim, é porque é importante a gente estar ocupando esses espaços, é importante a gente estar pensando as narrativas sobre os nossos dados. A gente tem várias pesquisas sobre a população negra, mas poucas são feitas por pessoas negras. Data Lab é o Laboratório Permanente Permanentes de Dados na Favela ele é feito para né, jovens periféricos né, pensarem em dados públicos e conseguirem construir narrativas sobre eles. Então vou pensar mulheres negras ou mulheres, de forma ampla, periféricas. Tenta de um lado, tenta do outro, não acha dados, procura dados e não acha, porque é isso, a gente tem poucos dados, dados mesmo públicos, numéricos, sobre a população negra, a gente tem, mas a gente vira estatística planificada, aquele dado consolidado já, a gente não tem Dados para entender a história dessas pessoas. E eu conseguia achar dados sobre mortalidade materna. Que aí mexia também muito com o que eu já trazia de carga anterior, né? De dolagem, de entender a saúde dessas mulheres. A mortalidade materna é a morte que acontece nesse período gestação, parto e pós-parto. Né? A minha pesquisa foi sobre mortalidade materna no estado do Rio de Janeiro e essa pesquisa me causou muita dor quando a gente se propõe a estudar alguma coisa que a gente se identifica, ao mesmo tempo que a gente descobre muita coisa legal, muita coisa afirmativa, a gente também descobre coisas que a gente sofre na pele. Quando a gente pega algum dado, a gente já tem uma coisa em mente sobre esse dado. Afinal, você não pegaria esse dado se você não pensasse sobre ele. E a gente pega esse dado que está de uma forma específica e aí você olha para eles eles não te dizem nada aí depois a gente passar por esse processo de transformar aquele dado para uma leitura humana né que é a limpeza desses dados enfim a gente olha de novo para esses dados e eles dizem alguma coisa para você conseguir fazer isso assim romper com esse desafio ler esses dados foi assim, a maior conquista que eu tive é desafio foi, e é de vez em quando, né? A gente conseguir romper com a dinâmica da vida cotidiana por uma via muito pessoal, porque a gente mostra que a gente pode muito mais. Eu acho que a gente mostra que a gente é muito mais do que um jovem negro assassinado, um jovem negro que está no tráfico, um jovem negro que está roubando e está preso, um jovem negro que estava carregando pinho sol.